Quatro, seis horas de peça. Eu tinha que comer isso. Que eu vi um filme russo. Leonel, só pra você, aí, Feijão a 15 e 20 não dá, né? Tem que ser só com arroz, né? Ó, ah, ô! própria salvação. Tô dizendo para você, que é. Ah, faz aí o teu túmulo direito. O delegado mandou a e decidiu a sepultura vai ser sepultura cristã. Como pode ser isso? A não ser que ela tenha essa afogado e legítima defesa. <risos> foi exatamente isso que foi apurado. Foi enquadrada no se ofendendo porque não pode ser de outro jeito. questão Se eu me afogo a mim mesmo Propositadamente Isso é um ato E um ato tem três gales Ação, fazeção e execução Argo Ela se afogou a si mesma Propositadamente Não, ouve oh, homem Deus da cova Com licença Aqui está a água E aqui Está o homem de pé se o homem vai até a água e se afoga É porque quer ele queira ou não queira Ele vai! Mas se a água vai até o homem morte não encurta a sua própria vida! Mas isso está na lei? Tá, sim, na lei daquele babaca, daquele... Daquele lá, aquele delegado. Ah. Você quer que eu te diga a verdade sobre isso? Se isso não fosse uma tampa da alta, isso tinha sido enterrado fora de uma sepultura, cristã? Aí, tá, eu, eu quero, eu quero é, dir. você falou certo. É uma pena que esses que se julgam grandões tenham mais direito de se afogar a si mesmo do que seus irmãos cristãos. Olha, não tem gente mais nobre do que os jardineiros, os limpa-fossas e os coveiros. Eles continuam a profissão de Adão. <risos> Mas peraí, Adão? Adão era O quê? O quê? Você agora é padrão? Como é que você entende a Bíblia? A Bíblia diz... Adão cavou! E poderia Adão cavar sem armas? Eu vou te colocar uma outra questão. Se você não me responder certo, pode ir te confessando por quê. Vai em frente. Quem é aquele que constrói mais forte do que o pedreiro, o naviozeiro ou os carpinteiros? O construtor de forca. As casas que eles constroem resistem a milhares de inquilinos. Gostei do teu bom humor! De boa e aí, fé! É assim? A forca faz bem, sim. Faz bem. Mas pra quem a forca faz bem? Pra aqueles que fazem mal. Agora, você faz mal em dizer... Que as forcas foram construídas para durar mais eternidade do que as igrejas! Arrô! A forca pode te fazer mal! Quem é aquele que constrói mais forte? que um aviseiro, carpinteiro ou pedreiro? Vai em frente! Pela missa, eu posso dizer! Apanhar, mas quando eu te disser a próxima questão me responda de careta pra morte